Muito boa noite, estimados telespectadores da Alta Definição Poética. Esta é mais uma alta definição AOS. A Aos é um convidado que tem feito furor na arena musical guineense. Se nome Miss Bitty. Ela começou com Lady B, mas depois não havia a conversa para perceber como é que a transformação e a mudança aconteci. Então que... Uh que é que leva a Miss Beat na canta, E para Bia, que sonha a E calque-se si sonha uma garanda, onde é que me estive? Tenho que Miss Beat, já comi, ali no estúdio. E vou perante-se ele para para nos ouvir dele. Mas antes de mais, tudo guindas que não acompanhá-lo, boceta no mantenha de muito boa noite. Para que nos acompanhando lo né, lado, Acompanha o boss, para protege o boss, isso se uma com a Misbit tá, falar yep, yep, yep, yep. Para a gente ter um albeço no palco, bota contando quem cobria o trabalho de, -de Misbit e -qual cal que música que mais gostaria de citar Nesse povo escreveu mais quem que algum biaz tinha de ouvir essa música e aquela é música que mais gostaria E para ver Vou contar onde um é que vou não ouvir nela né? Quero ver nos comentários antes de dizer, me desvitar eh, para baixo Na subentida Papalco está na backstage e por um dia vai, ah, eu não esse assim, coroa, que aquele sorriso de rasgar todos, vou lhe trazer. Boa noite. Boa noite, Miss Beat. Como é que você está, minha irmã? Pia fia, fia, Deus, obrigado, está com vida, que saúde que aquilo é o mais importante. Vida, que saúde e salvamento, minha dona está a falar. Yep, yep. E <risos> hoje nós está no calendário nacional, 20 de março, que é o mês de Miguel ainda, está é? a falar. E é semana, não tem nem esse comigo. E semana que não tem, em princípio, não tem, Manacá, Karina Silva Gomes, ainda é bem gêmeo com a minha base, Sidney, se queira. E, entretanto, a não temos duas mulheres durante março. Mas nós não temos Miss Beat Lee. Miss Beat, Lee na alta definição, gente, que eu quero falar que pergunta existencialista que eu quero fazer tudo, gente. Antes de mais. Quem que incrível. Uh -huh. é eu não queria falar o uh, quem que tem? Quem que bom? Contando quem que bom? Uh, e pergunta tão difícil. Guiando-se que eu gostaria de papear, de ser cabeça. Mas, minimamente. Imagina que uma não lhe é ouvir para um escocês ali na Escócia, um alguém que me acompanhando, que nunca, com seu trabalho, nunca ouvi falar de, de, de, de apresentar o cabeça a público. Oh, bom. Meu nome é Vítia. Missy <música> <música> <música> Bitty, um, <música> <música> <música> um, e a Fiop, tem 27 anos, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, já nunca, Não nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, minha maior sonho é ter emprego fixo, que nem anda de janela. E minha família formada. Que é massa. Se que não vou pedir, me cansa um bocado, não estou preferindo que alguém fale assim, vou em taxa, vou em taxa. A minha é uma muito simples, com uma boa nota própria. Que mais é a uma a É a pergunta que estão ah, é te é tá a ter. De... E acho que me conta já mais ou menos Kinkibo. Kinquibo, minimamente, não né? Ok. Uh, para, para o Palco, quando continuar no jumbai, Muito bem. Misbiti contando mais ou menos. Ele ama a música. Quer saber explicar por palavra mesmo? Ah, como é que está vivi tá de forma tão intensa. Ok. Não simplificar. Yeah. <risos> ok, em pensar E ganhar música a mim só? Tanto... <risos> e tem mais gente que eu gostava tanto da música. Ok. Miss, contando... Como é que a música entra na vida, Talvez goste de nascer o mais fácil. Como é que tudo consegue? Bom, a minha senha, tudo custa antes de não pedir o próprio. Wow. Bom, eu falando a sério. Um, minha papa gostava tanto de um cantor chamado Chalamuana. Wow. <risos> que me chamava Chalamuana, sabe? Minha mamãe era do contra e cantava o nome. Depois eu mim decidi chamar a nome, da OK. Mas só que a lama pega para ver como eu gacheinha que sentir para já com a mãe do cantore, que madeira a mãe E depois a mim sempre sempre de música. Não te lembro como um tempo eu estava que ontem final passar final semana na codinha prima. Se eu e nota tirava letra de músicas brasileiro não na tô com nota fascina no versões já não na casa no, prim, tá fi, prim, tá na casa não pergunta minha pergunta fica na no banana e yeah, ama nunca levava na sério em na escola também tive aula de música por acaso a minha era uma boa aluna a música na música Wow. Até lá também, que se viva com um algum dia, na minha vim do cantora. Depois, o chance estava nono ano, minha colega de turma que tá cantava já na época, e uhum. convida né? bem na com quem kink que... e, e falou como é precisa de uma voz feminina para refrão de música. Eu falava assim, é, mamita, canta aqui. Fala outra canta que é, mas nunca me ouviu na canta. Fala, fazi só letra ali de refrão, onde nós ficamos trancando, fazia melodia para a canta. E cá dizeste agora, ali? e fazia letra, e disse, fazia melodia. E te gostar lembrando de que? <risos> e assim... Esses momentos a mim se agarraram, eles por mim se apaixonaram. Não vão, não me largam, apenas me atrasam. Uau! E yeah, depois, depois fomos gravar e lembro-me que o primeiro verso que não, que não fazia, que não apresenta, né? Música uhum. foi na 1 de junho, na UDIM. E uhum. <risos> era uma, uma festa que alunos de uma escola, com é, mais outros seguintes, alunos de outra escola, é, é formado em um grupo. Logo que o grupo decidiu fazia festa de 1 de junho, e eu meu para mim cantar. uma sou se nossa ser colega e falo, pera, não dê uma oportunidade. <risos> e fomos. Não vem tudo com sacrifício, mas só que que dia antes de subir o palco, tudo vez que não subir o palco, então tá, sentir que friozinho na barriga, mas que dia? Não. Que dia não acha gelo que não saiba, não Fica frio. <risos> <risos> e até o foi assim. Mas, mas eu curi tudo bem na primeira apresentação. Minha... E aí, com minha no colega, se possível que tempo, está mesmo chamando mais pequenino ainda, tudo que isso que não faz assim, não é apoiai o outro aquilo na é. Eu não falo, ah, minha colega está a cantar. Quê? Isso é música que sabe. <risos> não, mas... É, e houve altura não ouvida que o tigreiro pensa como, não, bom. Não, se calhar não experimenta só, mas é assim que é para mim, tem que deixar, ou, ou sempre é, o continuar. Uh, a partir daqui dia para frente o falar, não, não bem depois de o dib tem que seguir em frente não não não para para ver não, não, não estava ainda um grupo formar o minha colega de turma própria e Max André depois não. grupo bem me encava Infelizmente, infelizmente maioria de grupos que até acaba era Cabe aqui que e que era uma coisa que não levava também a é sério. E ah, a grupo vem e me falam, bom, é, se calhar e era só coisa de momento, para ainda. Até na 2012, eu vim para férias na Dakar, eu um conheci si Marlon C., através de minha primo, que, de que e não vi a bananel, esta bananela junto, ela e minha irmã, não mesmo cá. Ele conheci-me si Marlon e apresenta Marlon Marlon C. Depois, Marlon leva um estúdio, no gravo não gravou música assim, nunca sibing cana ganha mas mas não consegui que oh. música para me ira bomba de música agora já mano não não não na bagarbatem daquele stané por onde se não não pode viajar mais já depois de lá lembrança para já não um cana gravava constantemente, mas tipo, sem ter uma boa oportunidade, sim, um da escrevinha músicas na guarda. Até hoje, no não vim com Nati, pro Congo Bongo. Ah, sim. Agora que eu grava mais frequentemente, eu não consigo mais artistas também. E Tinoji também, já dan bastante papel. Que tempo ele que te ajuda a fazer letras e música. Yeah, gostei depois... de bom duet, Gostei ah? de bom músico. So, yeah, yeah. Muito bom, muito bom mesmo. <laughs> Obrigada. Uh -huh. yeah, e depois, também faz assim a hippie. Coisas que ocorrem exatamente se uma camisa de banana, mas depois de lançar, estou com um facinho show. Lá já que a gente se contou o Jean yeah. não o já fora de visão, e cá só dentro de visão. Falou, ok, li se beijá com uma. é uma coisa que não tem que ler mesmo, sério, sério. E a de para. Continua a cuspir fogo, só uma canta fala. É tão introvertida, é muito bom, muito introvertida. Muito boa. Uh, ok, Neandances. Um... Qual que maior dificuldade que eu tive para uh, gravar o primeiro Tarvati? Oh, foi difícil. O que eu EP hippie ou de Sim. primeiro Tarvati? Ah, Dinheiro. Ah, ok. De hippie foi assim. De um dia para o outro não teve ideia de fazer um hippie. Não tinha falado, olha, e assim. A mim, eu me mistifiquei um EP ou um mixtape e me mistifiquei um concerto. E eu um o quê? tá ah, bom. Então, ah, fui gravar. Um figal que projeta-se para participar de masterização e queixo. E enquanto que lá, a mina vira, vai na cuticuti que, que coisas de patrocínio, organiza-lhe, organiza-lhe lá, ensaia ali, lá, rende artistas que não apoia e queixo, para bem, na época, não tem fundo suficiente yeah. para aquilo lá. E só patrocínio, assim, agora não que coisas de lá. Eu tenho que yeah. conseguir, ninguém disse, pô, por isso é minha cozinão, a minha falou, yeah, não é patrocínio, que conseguir. A mina falou, já, não é, não é, não é, não é, e a chegado nem anda tão com o chinelo da sapa nada yeah. <risos> nada e então coisas na curi e mal e na curi mal riba de hora que eu consegui maioria de coisas que não precisava nada OK. IPA de hora e então senhor um... senhora que jura bastante em cada disque se até tego, assim. e ai como é que nome de que coisa ele escuta bem bendem... de Cristal, com o Superbook, lá na Guiné. Okay, Dona e... Filomena, se não me engano. Ela uh, até diz que se me que aquilo é que ajudam bastante. Riba uh, de hora, uh, ela que safa. E até gostou da carne, se si, para -si, ver se como havia oh. dela algo, não havia uma própria, se -si contra a minha xona, vim firmar para lá. Assim. Wow. E aqui yeah. na África, ou que na África do Sul? Lá na Guiné. E cá loja, aí... E... Eu... e na bande, e na bande. Não, não cá conheci, cá conheci, Ok, mas pronto. E para além desse, não soube, a... soube de debu... boa a... a Macau em acompanhar diretos que Ivan fazia para caminho até é nabai, ou postagem de Karina na altura. Como é que foi a, a experiência de... Vai um palco internacional tão tão cedo e leva nome e nem viu com uma coçante queria gelo e friozinho aí né? <risos> <risos> que queria é? achei gelo queria a que está a falar gelo para ver depois de viagem nós estávamos tudo cansado para verem a depois para verem a não máximo que não cansera tudo que era a que está a falar gelo <risos> Mas graças a Deus não. De agora está no máximo de E a experiência Assunto foi resolvido. A experiência foi bom? Foi bom. uma experiência muito muito muito agradável, diferente. Um coisa que, que não precisa de próprio, para poder o E a um cunh-ci novo, é, artistas que não estão ouvindo Bajacom, não este Bajacom-ci, teve a oportunidade de conhecer ci que lhes cantaram cunh-ci banan antes, teve a oportunidade de hoje acertar bágio, cunh-ci macau próprio que outra cultura, cunh yeah. outra cultura, um, ganha mais experiência com outros músicos, sabia... Suma como possível a mim, um pouco de tarde, mas... Gosto Gostei, quem entram, e falar, Kusana, Kusana. <laughs> yeah. Logo, tem que ganhar mais experiência de gente escutar da baixa na game, que se vê tudo. O que é que não acontece. A me que está passando rap, não estou falando game. <laughs> yeah. Yeah. E esse game? bastante. Foi uma, uma experiência mesmo agradável, diferente e... Yeah, that's it. <risos> assim. de repetir mais vezes. <risos> mais vezes. E a yeah. não tenho certeza de que, uma, que a velocidade, que o empenho e a determinação do da continua a abrir. O caminho está muito, muito fresco e desbravado. Ou não vai é muito. Não tenho certeza. Tenho fé na Deus e continuo a trabalhar. E é bom mesmo da flores. E para além disso, me se apontou uhum. Realidade de música de Guiné-Bissau. Recentemente, vou fazer um sucesso que, que ocorre mundo. É, mundo. Num, num trabalho maravilhoso com o DJ Bruntuma, uh, The Hand. Como é que a experiência foi? E a experiência fazia-o acreditar mais ou... E motivação, ou e motivador, ou ok, e mais um. Que de novo que assistiu? Há muito pouco tempo vou conseguir superar um milhão de visualização Uau! Wow. yeah is a game changer ou não? definitely a game changer. Que? de o como é objetivo na música número 1 e na mapa. Se contra o que é o que que que é o que é o que é o que é o é que é o que o que é que que Olha o meu vídeo de, de Luz moças Cá que vídeo só na Facebook já teve mais de 8 mil visualizações, mas é um simples vídeo de Luz Guint que não cantei motivamente mesmo música e disse uau, tu sentes este apoio também da Guiné? Uh, tens recebido isso da Guiné, de Cabo Verde e de outros países. E principalmente, bebia via de língua, não só ritmo, também uh, tens um bocadinho de tudo na música, inglês e... Uau! Uh, parabéns! Pa... Obrigada! Ainda em Cabo Bié, a propósito. Uh, em cada lado, parabéns a propósito. Uh, ou seja, ainda, o um bom sucesso, mas... Um, tenho que dar o L no mesmo momento e falou assim, uh, vou orgulhando que é trabalho, que ficar ali e pensei, para não ter repercussão, para não ter repercussão disso uh, mais vezes, um trabalho que desafio maior. E, e de hoje em o que é que não podes oh. esperar de Miss Beat? Uh, Nunca não, não, não faço esforço para decepcionar boss. Lígia é isso coisa assim, que, que não consegui chegar assim, naquilo tudo. Não faço esforço para fazer melhor que na chegar mais ainda, que na vai mais longe ainda. Própria. E a partir de você, é só isso é aquilo. Só trabalho grande. Você pensa pequenininho que tem. Misty, pedi todos os seguidores, todos os fãs de Miss Beat, todos os seguidores de alta definição poética, na né? tudo que eu não acho que é bom não no momento, quem que ouve eu já ouvi, eu já de Hand, pesquirem no na no comentário, yep, yep, yep, yep. Três dias, ok? Uh, miss... Um... para yep, yep. <risos> quando eu uh, a trabalhar num álbum, alguma previsão ou a covid tem a trabalhos Ai. Yeah. infelizmente com a covid coisas na na mais um bocado para ver tipo se vou misturar algum coisa com vídeo tenho que esperar até hora que o para ter a possibilidade de sair na rua para ver vai fazer e um caminho também lança só para ver como um fazicando tempo um que lança nada para lançar só um coisa tão que cã na balipa um lança ora que não lança um coisa para lançar um coisa que na balipa obi cuoja wow. yep yep mostrei para ela para tocar palmo e Sim. a nossa de plateia não está ali para isso e me <risos> desafiou que eu comecei improvisando Uh, a Bolívia, a espontânea vontade, tu és muito, muito à vontade ao microfone, à câmara. E uh, <risos> eu gosto de clamar, gosto de dizer, mas sinto que tu tenho visto, tenho visto, e principalmente para preparar a nossa nojumbeiraos, teve de um beiraos, uh -huh. devo praticamente buturtar baixo. E durante. <risos> yeah, uh, oh, tem, obrigada! Tem, tanto, na YouTube, eu vi tudo trabalhos associada, a boas featurings com co outros músicos, eu live na, na Insta, parabéns. Obrigada. Uh, tu trouxeste... Bom, eu já vi que eu não vou ver aqui ontem. Né? <risos> <risos> <risos> é, eu não vou cantar. E a outra está a escapar, está a escapar. Pronto, língua da forte de outra raça, de outras línguas, assim, e cá tem problema nenhum. Bom, eu já estou contando, eu já Yep, yep, yep. aham, uh -huh. oh my god, that's so nice. Yeah, ok, não vou subir todos os comentários. obrigado a todos. Mia, <risos> yeah. uh, estava a falar, me seponho, o um improvisar um, um, algo. Um cara que de música, que eu como fazer um freestyle, que é. Uh, também posso fazer algo. Uh, nunca não contraram a palco. Uh, sim, né? Emílio <risos> da Mostra <risos> em Manso mora aqui subir o palco e bicho de e palco. Ok, mas a nós e outro mundo diferente. E. Yeah. Yeah, <risos> yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Bom, para além de... Eu pude começar como rappers, ou fazer... Uh, a fazer... primeira aparição foi fazer coro, mas não. Uh, percebi como a, a Boica Rappers. Apenas. Tá repa, outra canta e... então eu vi isso uma... bom, não que se fazer nenhuma comparação, porque deixa... <risos> uh... eu tenho um look de... de Fujis, me lembra... então eu uma trabalho de Lauren G uh, eu vi trabalho de... uau... Um... Wow. Como é que é? É o nome dela, da... é holandesa. Hum. Trace Chapman. Uh. Ok, consegues viajar ao cantar? Quero ver a, um desafio, ok. Deixa o microfone okay. à disposição é para o brinde público o que é que vai porque o Sol na Alma, em momento. Ok, um me minha aguinha. Só Deus canta a ora que o povo lamenta Que lágrimas, o que está limpo, já já blessa, hola, oh, ei Só Deus canta a ora que o povo lamenta que lágrimas é o que tá limpa, já já vê só olá, ei, yeah. Só Deus quem tá te ama. ora que o povo lamenta a maldade, ei. Yeah. É que pude ajudar Para o povo africano vive dentro de estabilidade Não para fugir outro, não para matar outro Que ladrido e Ma Matança com ódio e justiça tudo junto Paraná no África Oh jai. só Deus canta chamar Ora que o povo lamenta, que lágrimas é o que tá limpando. Já já blessa, o África, África, yeah. só Deus canta chamar. Ora que o povo lamenta, que lágrimas é que tá limpando. Já já blessa, olha África. Yeah, yeah, yeah, yeah, wow, que bom, que bom. Obrigada, Miss. Na Guiné-Bissau, na Guiné-Bissau, fazer música fácil? Eh, e fácil músico de Guiné se de música? Né, pia. Não é que não é fácil. Até porque para começar, nunca se me encontrava com o Castelo dela um ano, né? Uhum. Para começar, eu vou na paga para gravar música e depois para a música passada na rádio, vou ter que pagar mais. massa. Tipo, tem que bater tipo. Com uma batá pegar a alguém bale alguém pa povo música na rádio. Ou se você tem que gostar de bode bar dário pergunta passar música, se que fazer música na tem que buscar agora se você tem que música. Se a música na rádio, você tem que pagar para de passar na rádio né para na Logo, buka na dinheiro como que uma puripa. Se si aquilo uh, perra fazer dinheiro. E complicado. É tempos, tempo um pinha na vida. Li vida buba. fasi Ma bu, bu, de limite. Yeah. O bairro como ali, não consigo para a buperra. Teorão, tu tem oportunidade de fazer, mas acabou de pressa, tem lebão na fazer outras coisas que mais tarde. Buna vim de arrepender. tem de maneira atrás para ver a consiga. Enfim. Lisson, bairro dos manos, manso macamaleão, bro. Tu chegou, chica, tu tu tu tu Ok, é, na espera, como a... brevemente tudo é na passa, é, e se não souber como a Covid passa, qual que planos para divulgação de bom trabalho, se tem algum plano montado para divulgação, concertos e planos para tudo? Eu tu. concertos, estou contente próprio. Se alguém ouviu com só cabeça de água. Ai, está que saudades do palco. E. Aquilo que me estive a nampar, um puribanan com safacim marcações, mas uma na é que é para via de corona, porque te tem nada planeado ali, só hora que é falar ia yeah, agora se já vou poder já ter seis ginti natal seis shows que na podi estar aberto lá já vou na poder fazer os cálculos como é que fazer se eu na fazer show ou se eu na fazer live whatever que é lá só daquele que eu ia abrir o próprio puna se na casa ou se na abruto mesmo lecan caval né porque pacal... ok minha desculpa à Turguinte, me permitiu acumular um minuto, mas aí passa alguns segundos. <risos> ok, é. Miss, leu mesmo. É. Como... É. Uh... Quero-nos falar, quero-nos contar como foi essa experiência, o teu trabalho por trás, uh, não mesmo só. Uh... O processo, de, o processo de gravação, a é, emoção que ocorre, como é que dia foi, prepara trabalho, cenário, uh. cantoras que leva para ter um produto final desse. Cantores. É já dia de gravação no vai lá na fim de mundo. <risos> lá, na, lá na lentejo que não vai parar. Uau. Pra já... no, sim, no, viagem, pa, vai, pa, não sinta, tio. Não viaje para baixo. Para você não chegar lá, calor. Era uma na calor toque de mal. <risos> Mas graças a Deus, tudo que eu socorri de rito não diverti, não ri. Um... Gravação corrida de rito, tipo, não sei, cheio de fome, para ver se o macão lúndio, para ver, não sei, mas não tem nada, não, prof, lá o machito, pa, pa, faze, so, que tem tá, nem restaurante, o que tem nem nada. Epá! E apanharam, despreveniram, tocaram o matito que tem. Se o macão está falando, lá não é que nem morre, coragem. Sumisto! So, sou isto um bom produto final. Eu tenho que ter um coragem. não tem que ter uma coragem fechada. Como fazer? Então não ter coragem coragem fechada. lá não vai não gravar. Não filmar tudo. Tudo com correr direito. E, graças a Deus, não tem é bom produto final. Graças a Deus. Uau. Aqui que esforço tanto, mano. Para cada um vim chamar um produto final. Que lá Uau. não é complicado. Bom, eh, Armando Contequunda acabou de falar: "É voz mereci eh, um grêmio <risos> e gostar de ter mão no murrão". Obrigada. Até os press com uma boinó bandeira na cara e hino nacional oh. na boca. <risos> oh, e, Obrigada. E, e eh, e yeah, há muitas mensagens, manga de mensagens de, de apoio, de força. pensa com uma. É, e se um dia o Wimsy te para trás, de a música, não vai buscar. Não vai buscar oh, um <risos> eu vou, por Não vai buscar. rio Para levantar o palco. Vai Porque pai, eu tenho muito para o Eu tenho um caminho todo para, para procurar e vê-se muito potencial em ti. É... Não a desejou muito, mas tudo de bom. Me permitiu alguma, também, um para ficar de o mesmo. Só e que, caí que só na improvisa. Mas ainda fica português. Yes". Engarangaram. Não dá o seu cheirinho. <risos> então, assim, <risos> <bom>, um calma. <pouco risos> mas, um, deixa ver. Um, se digo alguma coisa, mas antes dessa, antes de falar de inspirado, mas sinto aqui gelo, que é friozinho, não é? Não. Não, não. Fica não estou, estou em casa. Eu não, aqui é o meu mundo, no meu palco não tenho. Há tantas mensagens, estou a tentar subi-las, uh, estou a tentar subi-las todas, mas deixa ver. Ok, a tudo que ainda que na pedir, na pedi. Bom, tenho paciência. Quem quer querá seguir Miss Bide ainda ter ali, Vou fazer um favor de bobei, vou subscrever esse canal no YouTube, vou seguir ele na Insta e vou dar força, baby. Muitas das vezes uma mensagem uh, pode tirar uma pessoa do momento down e torná-lo mesmo, uh, dar lhe força para continuar a seguir o caminho. Então, Acabou de pensar como não, uma mensagem que não fazer diferença na sua vida, para ter milhares de seguidores, e não. não. Cada um de nós pode ajudar leva no representante, a gente a leva na bandeira, no bom sentido, para tudo parte do mundo, merecendo apoio, no carinho. E que não pensa com uma palavra de incentivo, um like, um comentário, que não diferença, faz. Faz muita diferença, at the end. Então, Miss BT, deixa eu ver o que eu vou dizer. Um, ok. Não um, sei se tiver a oportunidade de ouvir uh, uma reclamação de mim ou não, sou antes de não ficar, depois na deixar o microfone à boa disposição, ou falar públicos o que é que não vai na alma. Ali. Ok, não é periguinhos. Uh, um o tema uh, que o papel na nota, no papel está está trabalhando, cada tá pagado e, e mangar goza, nisso do trabalho, eu te falei, que tema está tocando, tio, e também de, de oh. encontro e também de, de encontro a poema que se calhar faz mais sentido um papel onde clamar aliás que não me peçam explicações yes, yeah. no romper da aurora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 que o futuro a Deus pertence. Um dia, falar-vos-ei da mansidão dos pelicanos à beira-mar, contrastando com o verdejar dos mangais, do ritmo dos tambores, balafons, tinas, corrás e cicôs nas noites de luar, da beleza das mulheres guinense, do serpentear do estuário de Saltinho, da brandura de rio Geba, das águas límpidas, das praias de Varela, Bolama e Bumaki falar-vos aí do sabor da manga verde com sal, do vinho de palma e de caju, do prazer de jogar futebol debaixo da nossa chuva grossa, do cheiro da nossa terra molhada, de contango de sítico combe, de brinde de bagre e de caju. Falar-vos aí do carnaval da minha terra, da cultura bijegoba balanta manjaca flup. Falar-vos aí da importância de setembro para o meu povo. Falar-vos aí com doçura da terra que me viu e vos viu nascer, da hospitalidade do meu povo, disso sim eu entendo, compreendo e orgulho-me de ser um filho da Guiné-Bissau. Obrigado. a todos piap piap piap piap piap piap para. Ah, agora, ah, Miss. Yeah. Uh, se não encontrar na verão, vamos fazer algo. Tu, tu tens vibe. Uh, vamos combinar e fazer um, um dueto. Tu. E <risos> eu vou levar a parte de, do meu estúdio, levar a câmara, a iluminação e uh, green screen. Vamos fazer coisas boas. Combinado? Desafio aceito. Ok. <risos> e antes de me despedir, temos muitas mensagens. E deixa ver se subo. Mas eu aproveito de deixar o microfone à tua disposição. E antes disso, quero agradecer a tua amabilidade. Não pensaste duas vezes para aceitar o meu convite. Agradeço muito, por isso é o meu nome pessoal e da alta definição poética. E farei de tudo para continuar a seguir o teu percurso e divulgar o teu trabalho o máximo que conseguir bom não esqueci. que se <risos> just the brain switch off something but I'm dragging myself back so track, okay <risos> we are here uh, yes então obrigado e obrigado para estes 45 não, obrigado, minutos eu... E quero deixar o meu microfone à tua disposição para dizer ao público o que vai na aula, o que e público vou contar no comentário tudo que vou mister, falar me também. <risos> Nem momento não fazer questão de mostrar lo boa mensagem e ela, o microfone está à tua disposição mesmo. E a não aproveita para pagar nesse bosturucas dispensa um tempinho para assistir, não? E para aqueles que não me bem assistem depois, se partilhado, obrigada. E obrigada para minha familiares, para o apoio que está dando sempre. Moralmente, com me são Já, assim minha família, minha amigos, minha fãs. Ah, infelizmente há ah, que dia de paz mano, aproveita para falar amanhã papai. É feliz dia dos pais. And mm -hmm. that's it. Thank oh. you, everybody. Yeah. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado a todos. You are more me. than welcome. Oh my god. <laughs> I cannot. I cannot put all the Ai, mãe. Yeah, são tantos comentários que não consigo subir tudo. <risos> oh Micas Cabral, Armando Conté Micas, oh, era eram andar, mas no Micas foi um momento alto também da de alta definição uh, e yeah. a uh, Bella não e temos Miss Beatty, não vou te tirar mais tempo, vou te deixar descansar e vou agradecer e vais poder ver, mandei-te o link também, vais poder rever o programa later on, yes, if you yes. have time for that, so we thank you so we? much you are more than welcome to be here and I'm gonna keep tracking your, yeah, work you keep doing thank well you. so keep it up Thank you so much e para todos que nos acompanharam até aqui, me mantém a agradecimento para os que na Biciano, a na Escócia, Miss Beats na Portugal, Lisboa, para cuidar de vocês, na Bolado e para o Boss também que bem são cá no sul no município é uma que o mundo para a tocar de Boss para a Boss vida. Saúde é e Até uma próxima alta definição poética. A próxima semana, Nona Tene, Karina Gomes e Sidney Caira Lee na alta é, é, é. definição poética. Que ninguém faltar a formatura. Adeus. Até uma próxima.